É isso aí, primeiro vídeo do ano, depois de alguns que eu não apareço, porque eu aproveitei o final de ano para poder descansar, né? Eu tava precisando, anos aí gravando vídeo no canal e não parando para descansar, até mesmo final de ano eu dando uma pausa de estar com a família para poder fazer vídeo. Então, esse ano eu resolvi dar uma pausa e descansar um pouco, só postando vídeos de palestras e coisas assim, né? Bom, então, estou de volta ativo primeiro vídeo do ano e como ano passado eu fiz o que eu esperava para Linux em 2019 esse ano eu faço um vídeo explicando o que eu espero para Linux em 2020 e volta e meia primeiro que eu quero tratar é exatamente sobre o ZFS bom eu espero que esse ano a gente tenha o ZFS 1.0 e eu acho um pouco difícil chegar a versão 1.0 esse ano se a gente for fazer uma comparação com o que aconteceu ano passado Que foi lançada a versão 0.8.0 Isso mais ou menos em março, aí quando chegou em setembro saiu a versão 0.8.2 Então se for nesse mesmo ritmo a gente não vai ver esse ano a versão 1.0 Mas algo inesperado pode acontecer e de repente ia é ser lançada a versão 1.0 Esse sistema de arquivos que é uma cobiça para todo mundo né do sistema operacional Solaris na verdade surgiu no Open Solaris depois, lógico que é uma base de teste vai para o Solaris e o Solaris é um sistema operacional Unix incrível né? é um dos Unix que eu mais gosto o primeiro Unix que eu mais gosto, não adianta, é o Linux que o Linux foi o primeiro Unix que eu tive contato e ele se tornou, digamos assim, um acesso a outros Unix e outros sistemas operacionais não Unix também e ao longo da carreira eu acabei conhecendo e tendo contato direto com outros únicos como o HPU, o AIX. lógico né, os BSDs que se torna fácil de a gente ter acesso pelo fato de ser open source. Os outros que eu mencionei são proprietários. E tive contato direto também com o próprio Solaris. E o Solaris é incrível né. Pelos recursos que ele acaba tendo, o ZFS é um exemplo disso. Aí tem o DTrace, que ano passado, inclusive, eu cheguei a mencionar, que eu espero ver o DTrace para Linux, funcional para Linux, apesar que a gente tem, por exemplo, o STrace, tem o systemtap, Mas eu quero ver o DTrace do Solar exportado para Linux também. Outros recursos que o Solaris tem, que, por exemplo, hoje você fala muito de container, mas container já é uma coisa antiga no Solaris. Tem o módulo PAN. Que, bom, quando eu fiz a LPI foi falado em sala de aula, né? Que ele surgiu nos Solares. Então, eu acho o Solares um sistema operacional incrível. E que, infelizmente, devido ao conflito de licenças, a GPL e a CDDL, a gente não pôde ver os EFS para o Linux. Mas a gente vê, por exemplo, ele rodando no FreeNAS. E a gente vê que é um sistema de arquivos incrível. Por fim surge o Open ZFS, que nós temos o ZFS on Linux, ou a gente chama de ZOL, que apesar de ainda estar em versão beta, a gente já vê sendo utilizado em produção. Já vi gente falando que utiliza em servidor, isso eu achei muito legal. Vale lembrar que quando a gente fala em ambiente de produção, não necessariamente quer dizer servidor. Um desktop pode ser um ambiente de produção. O kernel ZenMods, por exemplo, passou a adotar na sua nova versão agora suporte ao ZFS. A gente vê o ZFS aí já disponível nos repositórios das distribuições, apesar que a gente não vê o ZFS, ZFS on Linux, ainda no kernel. Nem ele, nem o Lustral. É que beta no Linux é diferente de beta em outros sistemas operacionais que eu vejo. Quando se trata de beta no Linux é que ele atingiu uma quantidade de recursos que ele quer e ele então ele é declarado beta. Lógico que tem que fazer correções de bugs e tal, mas não é uma coisa que afeta quando se trata de beta no Linux. É que eles vêm assim, ó, atingimos essa quantidade de recurso, ele é alfa. Atingimos essa outra quantidade de recurso, ele é beta. Atingimos outra quantidade de recurso, ele se torna a versão final. Tudo isso sendo acompanhado com correções de bugs, melhorias no desempenho, coisas e tal. Um exemplo disso é o próprio Toybox, que ele ainda também é beta e já é adotado no Android desde a versão 7. Tem dois anos ou mais que eu venho falando do Toybox e ele ainda é beta e já é adotado. Ele é adotado também em outras partes eu vou tratar isso mais para frente. O ZFS é um sistema de arquivos tão incrível que inspira outros a serem criados da mesma forma que ele. Tendo as mesmas características. Que no caso o BTRFS, que vai ter uma atualização no meu curso sobre o BTRFS. Quem já comprou vai ter acesso a esses novos vídeos do curso. Quem não comprou já fica sabendo que vai ter coisa nova aí. Bom, e digamos que o BTRFS é inspirado no ZFS. Não só ele, como o próprio Lustro... Então eles têm características iguais ao ZFS, o Hammer também. Só que, bom, o BTRFS e o Astro eles têm características melhores do que o ZFS, mas não adianta, gente. O ZFS ainda é imbatível em outras características. Bom, então é aguardar para ver se chega a versão 1.0 e ele está no kernel vanilla, né? Vamos aguardar para ver. E já que falamos de sistema de arquivos, não podemos deixar de falar de uma outra parte do kernel, que é o VFS. Porque o VFS, gente, o Virtual File System, vamos dizer assim, de uma forma mais simplória de dizer as coisas, ele é assim, seria um meio de comunicação de um sistema de arquivos para o outro. Uh, vou dar um exemplo bem básico aqui, eu estou usando o Ubuntu MATE. E com o sistema de arquivos xc4, só que eu tenho dois HDs aqui com Btrfs e um HD com XFS, que são meus backups. E quando eu vou, por exemplo, montar o sistema de arquivos de um HD desse em um diretório, o mount faz uso de recursos do VFS para poder realizar essa operação. Então, por exemplo, quando eu vou dar um rsync de né, um diretório para dentro do diretório de um outro HD, seja em Btrfs ou XFS, o rsync. Extrai recursos do VFS para fazer essa comunicação entre os dois sistemas de arquivos Então aqui entra outro ponto, porque o BTRFS por exemplo Que ele tem um limite máximo de storage de 16 exabytes Não pode ser aproveitado todo o recurso dele porque o VFS tem um limite no máximo de 8 Então quando você usa o BTRFS no máximo que você vai conseguir aproveitar é 8 exabytes Apesar que 8 exabytes é coisa pra caramba né, mas... Você não consegue extrair o máximo que você tem de um sistema de arquivos por certas limitações do VFS. Então, assim, os recursos nele começam a funilar. Um outro exemplo claro disso é o próprio ZFS, que é um sistema de arquivos de 128 bits. Só que eu não consigo encontrar informação que o VFS consegue ter suporte a isso. No máximo 64. Então, quer dizer, a gente só consegue extrair no máximo 64 bits do ZFS nesse caso então o que tem que acontecer é ou fazer algumas correções no VFS ou surgir alguma coisa nova não tem para onde a gente correr e surgir uma coisa nova para substituir a antiga é um processo natural exemplo disso é o próprio NetFilter que substituiu no caso o iptables. e o NFTables está substituindo o IPTables isso é muito natural em qualquer sistema operacional. O próprio MacOS mesmo, ele foi todo substituído. Não existe mais MacOS. A única coisa que foi aproveitada foi coisas como interface gráfica, sistema de arquivos, mas o sistema operacional mesmo, ele é todo do zero. Apesar que ele foi comprado, mas é tudo a mesma coisa. Outro exemplo é o próprio IPRoute2, que substituiu o pacote NETS TOOLS, onde a gente tinha comandos como IFCONFIG, ARP, então... Esses comandos foram substituídos pelos comandos do ip 2 onde podemos ter novos recursos que o NetSUSE não permitia ter. Enquanto outros Unix estão ainda utilizando a IFConfig, a ARP e Linux está muito à frente de outros sistemas operacionais nessa parte de redes. Então essa é a vantagem quando surge uma coisa nova. Se a antiga não está permitindo você evoluir, então parte para uma coisa nova, uma base de código nova. Então aqui é esperar para poder ver ou se é possível melhorar o VFS ou se for necessário surgir uma coisa nova, mas aí não cabe a mim né? exigir uma coisa assim então agora eu falo do Toybox, eu espero ver a versão 1.0 do Toybox esse ano por que não né é um terminal que eu venho falando desde que eu iniciei a série muito além do Gnu cheguei a entrevistar o Rob Landley. foi através dele que eu conheci o j -Core. e já fiz vários vídeos aqui explicando o como baixar, descompactei, expliquei a árvore de diretórios, configurei, compilei, já fiz até live fazendo isso, mostrando também essas coisas e tal, escrevi vários artigos do blog, então links estão na descrição que podem ser conferidos. E o Toybox, além do Android, ele já é utilizado pelo Tizen, encontrei informações de que comandos dele são utilizados no boot do Fedora, se não é utilizado o terminal por completo, é utilizado comandos dele, porque assim, talvez um projeto só precise de alguns comandos, então não precisa usar todo o terminal para isso. Inclusive na live eu expliquei, eu mostrei como compilar somente um comando, se você só quer aquele comando, tem como você compilar. Ou seja, é um terminal, tanto build quanto modular. E o Toybox ele é tão interessante que ele foi portado para o FreeBSD e para o MacOS, pela própria galera do FreeBSD, olha que interessante isso. Galera do FreeBSD, pelo menos na parte de desenvolvedores, muitos deles são muito envolvidos com Linux. Eles veem o que é interessante no Linux e portam para o FreeBSD. Inclusive o próprio ZFS on Linux, a galera do FreeBSD está portando para o FreeBSD. Porque a base de código dele está muito mais interessante do que a antiga base que era do iLumOS. Falando de Toybox, já que a história dele está um pouco atrelada com a do JCore. Eu espero ver muita coisa do J-Core esse ano. Inclusive estava previsto para fazer uma apresentação aí do J-Core na Linux Conf da Austrália, mas estão aparecendo alguns problemas técnicos e financeiros aí, né, devido a restrições do país, algumas coisas assim. Então está um pouco difícil. Só que eu vi notícias de que a Turtle Board já está no Canadá e no Japão, então eu vejo que vão acontecer algumas coisas aí no J-Core esse ano. A galera do Dreamcast aí, que fiquem atentos, porque se saiu de core vai ser possível a gente ter, digamos, um, um remaster do Dreamcast e a gente poder rodar os nossos jogos. Bom, outra coisa que eu quero ver do Linux esse ano, mais Linux em desktop. Linux já é possível usar em desktop, gente, quem não usa é porque é muita frescura mesmo. Já fiz um vídeo explicando o que, que é preciso para a gente poder ter mais Linux em desktop. Pretendo fazer um vídeo explicando na parte Técnica: O que é necessário para o Linux ser mais adotado no desktop, mas em si mesmo, galera, só pegar e usar, não tem muita dessa. Não, ah, mas tem aquilo que eu preciso usar, gente. Isso aí é uma coisa muito fácil de se resolver. Eu já vi gente que usa Linux só por causa de um programa que acaba tendo o Windows como do robot Aí a pessoa passa meses sem usar o Windows. Então, assim, dá pra usar tranquilamente. É só partir pro arrebento e usar e já era. Falando de desktop... Bom, tem um jogo que eu acho interessante, já até conversei com a galera. A equipe de desenvolvedores mesmo, é a própria empresa, que é do jogo Buck. O que eu acho interessante, gente, desse jogo, é porque ele é desenhado à mão. eu gosto muito disso, essa arte toda feita à mão. Entramos numa era onde 3D... Ai... 1080, tudo no máximo, é, que virou moda, né? Lasque-se o jogo. Mas eu acho muito interessante jogos feitos à mão, assim, desenhados à mão. Isso vale para desenhos também que a gente vê na TV, essas coisas, sabe? Entrou muito assim na época de ter tudo 3D e essa parte ficou deixado para trás. Não é uma questão de nostalgia, mas eu acho que dá para existir as duas coisas. Não vejo o 3D como um substituto do desenho à mão, sabe? Porque é uma arte muito interessante. E o interessante desse jogo é que o criador dele fez em homenagem ao cachorro dele. Ele ganhou o cachorro quando criança, teve o cachorro até a fase adulta, o cachorro morreu bem velhinho. E fez em memória o cachorro dele. Eu acho isso muito legal, sabe? Então, eu já até conversei com a galera desenvolvedora do Buck. Eles falaram que pretendem ter a versão deles para Linux. Talvez não no lançamento, mas pretendem ter porque eles também gostam de Linux. Então é isso, tá aqui um jogo sim que eu quero ver. Eu não sou muito de jogar, mas eu acho muito legal esses assim. Falando ainda de desktop, gostaria de ver também a maior adoção do Wayland. Que é esse servidor gráfico que acompanhei benchmarks aí do Sr. Rob Linux e acompanhei também no FastOS. Vi que ele está apresentando um melhor desempenho. Na última live eu vi alguns problemas nele, mas também isso porque tal programa foi desenvolvido com compatibilidade com o X. Aí na hora que vai rodar no waitnames dá problema. Isso é comum. Até mesmo foi a questão do cadê em live que o Renato rodou num pacote snap e deu problema, ele não conseguiu rodar monitor dentro do Caden Live exatamente porque estava rodando o Wayland. Quando ele rodou no X funcionou normal. Só que quando ele rodou o Caden Live, que foi no pacote Flat Pack, rodou normal. Então assim é uma questão mais de compatibilidade entre pacotes. Então eu espero ver melhor adoção aí do wayland A Valve, por exemplo, anunciou aí dar melhor suporte ao Queen. Isso eu vejo também até como um progresso. Ah, mas o que, que o Queen tem a ver com o Wayland? Gente, é que na verdade, o Wayland, apesar de um servidor gráfico, ele se torna um protocolo de servidor gráfico. E o próprio Queen adota esse protocolo do Wayland. Não só ele, mas também, por exemplo, como o Enlightenment adota. Então assim, o que eu vejo, qualquer melhoria que vim para o Queen ou para o Enlightenment, acaba indo para o Wayland também, o que eu acho uma maravilha. Isso também vai depender da comunidade Wayland adotar ou não aquela melhoria. Mas eu vejo como uma coisa boa. Penúltima coisa que eu quero ver. Maior adoção das ferramentas muito além do GNU. Podem começar o xilique aí. É porque, gente, isso já é um processo natural que eu vejo. A gente viu aí o Debian adotando o LLVM como compilador padrão. Apesar que tem pacote, que não tem como. Você vai ter que compilar com o GCC mesmo. O Fedora partindo para isso também. O Mandriva adotou. Outras distribuições adotaram. O Android é todo compilado com LLVM, então, assim, já parte o um princípio daí. Falta pouquíssimas coisas para a Mansa se tornar uma biblioteca padrão. Gosto muito também da Dite, Libc. Distribuições estão pensando em adotar aí, por exemplo, o Zshell. Então, eu vejo isso como uma coisa boa. É que no Linux é tudo uma questão de alternativa, gente. O que eu quero ver não é a abolição das ferramentas GNU, o que eu quero ver é eu ter alternativa ao que eu quero usar. Se eu não quiser usar o terminal dele, eu uso o outro. Se eu não quiser usar a biblioteca dele, eu uso outra. E é assim que funciona no Linux. Tanto é que o próprio systemd está tendo agora um patch que vai permitir ele ser multi-lib. Ou seja, quando você for compilar o systemd, você pode escolher se você vai linkar ou com a glibc ou com a Muscle. E a última coisa que eu quero ver: mais tecnologia e menos filosofia. Porque, gente, honestamente, esse negócio de ficar com filosofia dentro de um ambiente técnico eu acho um maior desperdício de tempo. Não é através de filosofia que está sendo escrito um código para um circuito integrado. Não é através de filosofia que estão escrevendo documentações e especificações técnicas. Então a gente tem que parar de ficar com esse negócio de filosofia dentro de um ambiente técnico. Filosofia é necessária para o ambiente filosófico. E tecnologia para um ambiente técnico. Então, isso realmente tem que mudar na comunidade Linux. Filosofia pode ser boa lá para a comunidade GNU, para a Fundação de Software Livre, ou para alguma comunidade, seja uma distribuição que quer adotar aquilo. Mas não adianta que não é isso que vai ajudar o um ambiente técnico, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês. O que, que vocês esperam para Linux em 2020? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é onde a gente trata somente de parte técnica e não filosófica. Beleza? É isso aí, um abraço e falou!